Você tem aquela sensação que sabe um monte de coisa, mas na hora do vamos ver ainda erra? Eu tenho Outro dia mesmo, me meti numa confusão por nada E depois fiquei pensando, nossa, mas eu sei tanta coisa Como assim ainda faço essa bobagem? Né? E essa é uma pergunta bastante comum e foi por isso que eu escolhi a pergunta da Tatiane Santos, que veio através do Youtube Ela diz assim Se me permite uma sugestão de vídeo, seria algo no sentido de explicar por que muitas das vezes não conseguimos aplicar os ensinamentos que recebemos sobre a espiritualidade Por que continuamos na erraticidade mesmo tendo acesso a tantos conteúdos de qualidade como os deste canal? Pois é, né Tatiane? Eu mesma, outro dia, faz muito tempo, vi uma pessoa muito querida minha, que já foi comigo a vários retiros, que já leu um monte de livros. É uma pessoa com quem, às vezes, a gente troca, né? A gente troca umas figurinhas ali. E eu vi essa pessoa entrando numa, assim, numa historinha da cabeça. Que eu falei, que eu mesma, né? Critiquei a pessoa e disse assim. Nossa, mas fulano, né? faz tanto curso, faz tanta coisa e ainda, e ainda não aprendeu Pois é, mas está tudo certo, é assim mesmo tem, tem... Você já percebeu que quando a gente vai para a escola né? um, um exemplo que eu queria dar, a gente vai para a escola E tem lá a professora de matemática E a professora de matemática ensina adição, subtração Multiplicação, divisão, porcentagem E a gente vai indo na escola, a gente faz até provinha E a gente prova para a professora que aprendemos Adição, subtração, porcentagem, tudo isso Mas então, a gente vai para a vida E na vida é assim, a gente arruma um emprego e o emprego te paga ali 3 mil reais por mês Mas você quer comprar um carro então você vai, começa a dar uma olhada nos carros e de repente surge aquele negócio bacana de carro que você dá uma entrada e paga o seu carro em 48 parcelas de tanto, com juros de tanto e tal. Você fala: que negócio bacana, vou fazer. E de repente é o carro, é aquela viagem, são as contas de manutenção da vida todo mês. E quando a gente menos percebe, tá ali, né? Vivendo assim. Preocupado com o dinheiro que não chega, que a conta não fecha. Preocupado porque vai perder o carro, porque não consegue pagar a prestação. Não é assim. É desse jeitinho com tanta gente, a maior parte dos brasileiros que eu conheço. Eu também já estive nesse lugar aí, nessa situação. Porque uma coisa é o que a gente aprende na escola. Outra coisa é a experiência da vida E a gente tem esse costume de dizer assim Aquilo lá que a gente aprende no canal Ser Felicidade Aquilo lá que eu li na palestra do fulano de tal Do Eckhart Tolle, da Byron Carey, os caras que eu gosto Aquilo é espiritual, aquilo é ensinamento Nossa, já entendi! E agora eu vou fazer tudo daquele jeito Não é assim porque os ensinamentos, a Kátia aqui falando 200 vezes, olha o filme passando na tua cabeça. Esses ensinamentos são apenas alertas. Olha, perceba isso, perceba aquilo, perceba aquilo. Mas onde você vai aprender é na sua experiência. Só na sua experiência, que é individual, que é para cada um. Sabe quem é o grande guru, o grande professor espiritual de todos os tempos? O melhor que você pode ter? A sua própria vida, não tem outro Eu aqui falando, 400 vídeos no canal, tantas coisas Sou apenas um personagem coadjuvante, eventual na história Que tem como título... O seu nome. E essa história e os acontecimentos e as experiências, de fato, são o que te ensina. Eu mesma li tantos livros, participei de tantos retiros, tive tantos professores espirituais, ainda tenho, curto pra caramba, mas eu sei que o que me ensina é a tal erraticidade. O que me ensina é são os processos em si, a vida vaguear por aí experimentar coisas, conversar com pessoas, viver a experiência de como é que é quando eu tenho raiva como é que é quando eu crio uma história e acredito nela e embarco numa experiência desagradável aí sim eu aprendo então por que, que a gente aprende tanto? Tem tantos ensinamentos espirituais, tem acesso a conteúdos incríveis, e quando chega na hora, ainda vagueia por aí e ainda erra. Ah, por que isso? Porque isso é viver. E porque esse é o videogame, esse é o jogo, esse é o filme que você está, Aprendendo no dia-a-dia, dia, no minuto-a-minuto minuto, Vivendo Só isso E, mais uma vez, se você está gostando do vídeo, deixa um gostei para mim Se você ainda não é assinante do canal, tá na hora A gente está querendo chegar a um milhão de assinantes, estamos chegando pertinho Conto com você Compartilhe esse vídeo com quem você gosta E mais uma coisa, mais um recado a gente tem agora o canal Ser Felicidade no Spotify. E você tem os mesmos conteúdos em podcast, podendo fazer suas atividades aí me ouvindo. E te vejo amanhã no próximo vídeo. Um beijo!